Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez, senhoras e senhores, estou aqui com um novo jogo para apresentar para vocês. Se vocês gostarem, já deixem o seu like, já se inscrevam no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o Copa Tun goleadores, mais um jogo do Cartoon Network. Cara, jogo sensacional de futebol, utilizando aqui como personagens principais os principais, né, personagens. <risos> Do Cartoon Network atualmente, cara, eu gostei bastante do jogo. Eu já tô nível 6, então eu já posso opinar com vocês sobre o jogo. O jogo é muito, muito interessante, muito divertido. Eu vou fazer uma partida aqui com um jogador, mas eu posso, inclusive, jogar multiplayer. Você pode jogar contra os seus amigos, tá? Então é um jogo super, super legal. Eu quero só mostrar pra vocês aqui: um dos personagens que eu mais gosto de jogar é o Finn, tá? Eu já tenho até alguns itens pra personalizar o Finn. Deixa eu ver é, eu tenho uma auréola Eu tenho também um, um... oclinhos escuro Que eu posso desbloquear vamos desbloquear o oclinho escuro Porque ele vai ficar equipado com o óculos escuro E eu quero mostrar pra vocês como é o gameplay desse jogo Que eu achei super divertido E se vocês quiserem jogar também Eu acho... É uma, uma, uma ideia interessante Se você quiser jogar contra os seus amigos É um jogo super legal, mano Enfim, você tem aqui os principais atacantes Temos o Mike, temos o Ben, temos o Kim Cada um deles tem suas particularidades Eu gosto do Ben Aqui na defesa, eu gosto Deixa eu ver, tem o... Não não, não, não, não, não Tenho o Ben, agora aqui Eu tenho a Lucy, a Carol e o Jeff Vou colocar o Jeff e aqui no armador eu tenho o, o, o Jane, o Will e o Alex. Cara, eu gosto muito do Jane, enfim, eu não sei se eles são realmente diferentes um do outro, mas essa é uma combinação que eu gosto bastante, beleza? Então temos aqui: podemos escolher o Jake, podemos escolher o Steven para jogar contra, temos também o Gumball. Cara, temos vários aqui, tem alguns que estão bloqueados, por exemplo, aqui o Titio Avô. É, temos o Mordecai que está desbloqueado ainda Vamos desbloquear o Mordecai para a gente jogar contra o Mordecai Beleza Então esse aqui vai ser o time do Mordecai Eu nem vou perder o meu tempo Temos aqui então, vamos escolher aleatoriamente, aleatoriamente Qual vai ser o estádio da partida E vamos jogar Cara, então vocês entenderam Temos aqui o nosso jogador principal Que é o capitão do nosso time, o fim Temos os nossos outros três jogadores Que é um atacante um defensivo e um armador E é isso, cara Esse jogo aqui não tem lateral, não tem falta, não tem nada É só bola pra rede e gol, manos Beleza? Então temos aqui o estádio aleatório que chegou pra gente Vamos jogar aqui uma partida pra vocês verem E eu acho que eu vou jogar uma partida no online, beleza? Bele... Olha, agora eu tô travando Meu Deus, do céu. não caramba Beleza, beleza, beleza Toquei pro Jay de pro fim Vamos carregar nossa bala de chute Bateu pro gol Olha o rebote nossa, mano Vai Carrinho Olha, driblou A Carol tá driblando, ó Beleza, agora vamos carregar Nossa barra de chute Olha a bomba pra dentro Defendeu Como assim, cara? O Mordecai tá com a bola O Jeff pegou Tocou pro Jay Que tocou pro fim Ih, perdeu a bola Vai Jay Vai chutar pro gol Bateu pro gol Defendeu Bateu pro gol de novo Defendeu de novo Meu Deus, o Mordecai usou a Habilidade especial Tem uns habilidade especial também Que é uma habilidade Que... Mano, por que que tá Essa parada piscando? Mano, eu toquei errado, tô toquei errado, meu Deus, vai, tirou a bola o Jeff. Tem uma habilidade especial que só pode ser utilizada pelo capitão do time, igual aqui, ó, vou usar a habilidade especial do fim, eu fico meio que imune por um certo tempo, bateu pro gol e 1 a 0 Boa, 1x0 pro nosso time, vocês já viram como funciona mais ou menos o jogo, temos aqui os botões pra gente jogar, que é o especial de corrida, o especial ou corrida, o driblar ou carrinho, então deixa eu só driblar aqui pra vocês verem, olha só, ó, esse é o drible do Jeff, Vamos bater pro gol. Bateu o rebote. 2x0. Tá fácil. O NPC, normalmente, é bem fácil de você ganhar. Então dá pra você treinar e que você quiser ir fazer os seus dribles especiais. Vai. Nossa, perdi a bola. Perdi a bola. Vai, de recupera a bola. Não deu. O Mordecai tá com habilidade. Meu Deus, cadê meus, cadê meus jogadores? Mano, boa, goleiro. Vai, Jeff, pegou a bola. Tocou lá na frente pro bem. Vai bater pro gol. O goleiro pegou. Mano, beleza. Vamos lá. Eu quero... Jogar no online pra mostrar pra vocês. Ah, eu perdi. Agora eu tomei gol. Agora eu tomei gol. O que é esse calzone, cara? Toquei. Toquei lá na frente. Pro bem. Vai bater pro gol. Pega o rebote, Jane. Não deu. A Carol toca a bola. Agora o Mordecai. Hum, meu Deus. Eu vou tomar o gol agora. Bom o goleiro. Mano, o goleiro desse jogo é excepcional. Vamos usar a habilidade especial. Agora o Pink corre bem mais rápido. Ele dribla todo mundo. Ele dá espada em todo mundo. Bate pro gol. Que golaço! O golaço 3 a 0. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. <risos> Beleza, aquele calzone que apareceu na tela. Eu não sei o que seja, tá? Então vamos tirar. Mano, o Mordecai tá com habilidade, mas eu consegui roubar a bola mesmo com habilidade. E essa bola roxa, vocês devem estar se perguntando aí o porquê da bola roxa. É que você pode carregar o seu chute pra ele ir mais forte e mais preciso. Então, se você rouba a bola do oponente quando ele tá. É, carregando... Caralho, por que eu tô correndo desse tanto? Nossa, que golaço, o Jim Parabéns, moleque, que golaço. Se você rouba a bola do seu oponente quando ele está carregando um chute, você vem com a bola roxa. E se você consegue carregar o seu chute até a parte máxima, você já tem ali. Muito fácil, muito fácil você tem aí uma bola com mais precisão e mais força também, beleza? Então é isso, vamos terminar isso daqui, vamos jogar uma partida online, ver se a gente consegue um oponente mais difícil, e vou jogar com o Finn, porque o Finn, ele tem uma corrida rápida, ele é bom para chutar, e é um dos principais atributos nesse, nesse jogo, aqui, nesse game aqui, beleza? Então, olha aqui, eu posso usar o Wi-Fi local para jogar contra outra pessoa que esteja no mesmo Wi-Fi que eu, ou eu posso escolher um jogo multiplayer online, beleza? então temos aqui o um casual, o um ranking ou com um amigo. então vamos lá, vamos jogar no casual. vamos escolher o Finn. o Finn é bom na corrida, ele é bom no chute também. por exemplo, se eu escolhesse o Jake aqui, ó, vamos pegar o Jake. o Jake ele é ele não é médio na corrida, ele tem um passe excelente e tem um carrinho médio e um chute não muito legal. então eu gosto do Finn, eu acho que ele é um personagem muito interessante, muito bom para vocês jogar. então vamos jogar com o Finn aqui. Vai ser esse time mesmo, mesmo que a gente estava anteriormente, que a gente estava ganhando de 5 a 0 na hora que eu terminei a partida. Vamos em busca, então, de uma vitória no jogo multiplayer, tá? Vamos lá. Encontramos o nosso oponente, que vai ser o Gumball. Beleza, eu sou nível 5, ele é nível 2. Vamos jogar no Colégio Elmore, que é o mesmo estádio anterior. E, mano, tem um gerador de nomes que eu esqueci de falar para vocês, que o meu nome ficou Igor Granola é, Animada, uma coisa assim, Granola Agitada. Enfim, mano, eu escolhi só o primeiro... Conexão perdida, mano. Como assim, cara? Enfim, vamos em busca de outro. Mas eu, mas eu quero mostrar pra vocês o meu nome, cara. Igor Graviola Animada. Esse é o meu nome, cara. Muito, muito, muito absurdo. Mas eu achei super legal esse gerador de nomes aleatórios. Eu achei bem legal. E você vai se deparar aí com um nome bem bizarro se você for jogar também esse joguinho, beleza? Então vamos lá, vamos em busca de mais um oponente. Beleza, galera, conseguimos mais uma partida de novo contra o Gumble. Esse cara que já é todo personalizado, vamos ver. Ele também é nível 5. É a Nubia Filé Conquistador contra o Igor Graviola Animada. Beleza, estamos na Praia do Templo de Cristal. Mais um estádio novo aí que vocês ainda não viram Ok, vamos fazer aqui alguns gols Estamos aguardando o nosso oponente Vamos ver se a gente consegue batalhar Jogar, né? Futebol, né, cara? Contra o nosso oponente Vamos lá Vai, vai, vai pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Beleza Vamos pra batalha não não, não, não, não, Meu Deus, eu já vou tomar um gol Não, não, não vou tomar um gol eu vou tomar o gol, que isso que eu não tô, vai, be... nossa, não, não, não, não, não, tira a bola do Gambo. tira a bola do Gamble, não, não, não, não, não, não, nossa, boa goleiro, tocou, ai, perdi a bola, não acredito, cara, esse, esse cara é muito bom, toquei, okay. não, não, não, não, não, não! vai, toca, dribla, toca, toca, boa, toca pro fim, boa, boa, boa, boa, boa, pum, bateu, bateu pra dentro, não, bateu, Gol, começamos bem a nossa batalha com 1 a 0 logo no início Show pra caraca, moleque Opa, vai aonde, amigo, vai aonde, bateu Nossa, eu errei, como assim? Vou usar meu especial, agora eu quero ver Agora eu quero ver, agora eu quero ver 2 a 0 para o time do Gordinho Fim Show de bola, mano Infelizmente, minha cara amiga, você vai se ferrar aqui Tomei a bola Perdi a bola. Peguei a bola. Não, não, não, não, não. não. Lavei o gol. Lá o gol. Não. Tomei um gol. 2x1. Calma, galera. Calma. Nós estamos na vantagem. Conseguimos abrir uma vantagem 2x0. Agora estamos 2x1. Não tem problema. Opa! Nossa, a bola já tá roxa, a bola já tá roxa. Toquei. Okay. Vamos, Jen. O Jen. Tocou pro fim. Nossa, perdi a bola. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toquei, okay, peguei. Perdi. Ah, peguei. Nossa, não, o rebote, peguei, boa, Jem Toquei para o fim Pro o Jeff Olha, vai bater para gol Meu Deus, bateu pro o gol Perdi de novo Vamos lá, triblei, não, perdi Vai Vai, Fim, perdi a bola, que vacilo Pega a bola, Fim, vai, Fim Vai, Fim Meu Deus, peguei, roubei a bola, boa, Jem Agora pro o bem, para o fim tem um doce aqui no meio, cara. O que, que é aquilo, cara? Peguei, peguei um cupcake. Ah, por isso que eu tava mais rápido aquela hora. Tem uns, esses buffs que aparecem na tela. Ainda não sabia que tinha isso. Nossa, meu Deus, o goleiro é mito. O goleiro é mito. O atacante tá na defesa. O armador tá no meio de campo. O defensor tá no ataque. Ih, perdi a bola. O fim roubou. Não perdeu. Ah, perdi. Merda. Nossa, vai bem. Defende. 2x2, caras. 2x2, velho, 2 a 2 meu Deus. Peguei a bola, vamos lá, concentração, concentração. Beleza, pegamos. Toquei, perdi, toquei errado, merda. Vai, vai, vai, não roubei a bola. Peguei a bola, nossa, não peguei. Vai, pega a bola, pega a bola, boa, peguei. Não, meu Deus, o que, que é isso? Não, meu Deus, tomou uma virada, galera. Tomamos a virada, falta 45 segundos pro fim. Não, cara, como assim? Que merda, vai bem, pega a bola Toca, cara, tá jogando muito Peguei, boa, show Tocou Calma, muita calma nessa hora Vamos, toca pro fim, agora É agora, é agora, bateu Nossa, não acredito, mano Pega a bola, boa, pegou a bola bem Tocou pro Jeff Que tocou errado, cara Não acredito Não, goleiro, caralho Pensei que é ia fazer gol contra <risos> Gelei agora Perdi a bola, nossa, meu Deus, perdi 4x2 Meu Deus Estamos perdendo feio O que aconteceu, cara? O que aconteceu conosco? Vamos, é agora Caralho, o que a bola tá fazendo ali? A bola não estava comigo? Não, depois dessa eu parei Que lag foi esse, cara? A bola estava comigo para mim e de repente a bola não tava mais comigo. E fizemos um gol de honra no final, faltando um segundo. Vamos perder de 5 a 3. Mas caras, o que que rolou, manos? Enfim, perdemos a nossa batalha online. Eu acho que é porque eu fico comentando e quando eu comento eu não jogo tão bem, né? Acho que foi por isso que eu me dei mal. Mas se vocês querem ver mais gameplay de Estrelas do Futebol do Cartoon Network, não se esqueça de mandar o um dedão no like, se inscrever no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo. Falou então, um grande abraço do Gordinho, galera, e até a próxima!